A famosa garotinha dos videoclipes da cantora australiana, Cia chama-se Mary Ziegler. Mary destacou-se por ter uma excelente expressão facial, representando de forma impecável as letras das músicas. A execução de seus movimentos na dança também são admiráveis, já que consegue balancear precisão e leveza em alto nível, apesar de tão pouca idade. Vale ressaltar um outro diferencial da garota, que é a facilidade de fazer uma troca artística com o público, alcançando a emoção e a atenção dos telespectadores. Seus clipes alcançaram um bilhão e meio de visualizações. E vamos falar sobre Love Death Robots. Composta por 18 episódios, onde 16 são adaptações de contos anteriormente escritos por outros autores e 2 são tramas originais escritas por idealizadores, pode ser interpretada como uma série irmã de Black Mirror, já que não é preciso assistir os episódios em ordem para entendê-los. A grande sacada da Netflix foi exatamente essa, criar uma experiência única para cada espectador, onde a ordem de exibição dos episódios é personalizada de acordo com cada usuário. Em cada episódio, o espectador conhece um universo ou realidade paralela, e isso influencia até mesmo no visual da série. Prepare-se para se emocionar de diversas formas em questão de poucos minutos. Mario Kart 8 Deluxe é um jogo do videogame híbrido da Nintendo, o suíte que se destaca por ser acessível contemplando todas as faixas etárias, tendo diversão garantida com amigos individualmente. Spider-Man é um jogo de ação-aventura em um mundo aberto que se passa em Manhattan, no distrito de Nova York, exclusivo para Playstation 4, com gráficos cartunizados de boa qualidade. O enredo traz uma nova história que gira em torno do trio de personagens compostos por Peter Parker, Mary Jane Watson e Tia May, Valorant é um jogo de tiro tático, padrão 5x5, com o objetivo de plantar ou desarmar a bomba, chamada de Spike, no jogo. Vence quem ganhar 13 rodadas primeiro. Granded é um jogo de sobrevivência Early Access, exclusivo das plataformas da Microsoft onde o jogador se aventura num mundo bem diferente do qual nós conhecemos. Nesse jogo, você pode escolher um personagem entre os quatro que já vem pré-definidos. Dentre eles, são dois meninos e duas meninas. Among Us é um jogo de mistério e ficção científica, no qual há dez jogadores, sendo alguns deles traidores e os demais inocentes. A função dos inocentes é realizar tarefas para que consigam desvendar quem são os traidores, enquanto os traidores têm que ir eliminando-os um por um, sem deixar suspeita.